Oi gente, vim aqui rapidinho Dar uma dica pra nossa colega do grupo Que não tá sabendo fazer as pregas, né? Ela franziu Então, pra franzir na overlock Eu franzo aqui, eu faço franzido todos aqui na overlock Né? Eu tenho um vídeo aí que eu mostro Eu mexo aqui, nesse botãozinho É a minha overlock, ela é industrial Né? Deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês verem Deixa eu ver se Aqui ó, tem esse botãozinho aqui, né? E esse aqui, um em cima, outro embaixo. Eu mexo nesse de baixo aqui, ó, tá? E aqui tem uma alavanca, ó. Aqui tem uma alavanca, ó. Acho que assim ficou melhor, ó. Alavanca. E esse botão que segura essa alavanca Eu coloco ele pra baixo, tá? No último E aperto aquele botão ali Eu já consigo franzir na minha overlock Não repare que ela tá cheia de pó Porque eu tava gravando o vídeo Costurando com ela Tá? Por isso que ela tá toda suja assim Então Mexi ali, fecha aqui Vamos franzir a nossa saia Cortei uma saia aqui rapidinho Pra franzir pra nossa amiga Agora vamos franzir Eu venho aqui Já tinha limpeza aqui, né? Eu venho aqui Ó, ela tá franzindo A prega Eu mesmo vou fazendo aqui, tá? Uma de um lado Ó E outra do outro lado É a famosa prega macho, tá amiga? É a prega macho, ó Uma de um lado Tô pegando aí Outra de outro lado Essas são as pregas que eu faço nas minhas saias, tá? É, são as pregas macho E daí vai franzindo e fazendo as pregas, né? As pregas eu faço assim Mais ou menos sempre as pregas sempre do mesmo tamanho uma da outra, né? Eu faço no olho mesmo Mesmo tamanho uma da outra E vou... E a saia fica assim Ok? Aí, essas são as pregas mais Né? Que é uma prega para um lado A outra pra outro lado Então eu uso muito Essa técnica nas minhas saias tá? Principalmente as saias que vão tudo embaixo E as saias que estão Que eu quero que fique mais armada Embaixo né? Eu sempre coloco essa técnica A outra é só passar no overlock Que ela vai franzir normal Aí a outra técnica Ao invés de eu estar colocando uma para um lado Uma para a outra, eu coloco tudo de um lado só Vou fazer uma assim para vocês Essa aqui eu nem limpei ela embaixo Ó, Vou fazendo tudo de um lado só Que é a do vestido Godê Que eu fiz mas também dá pra fazer Ó, meço Meço As, as pregas mais ou menos tudo do, Na mesma altura, no mesmo tamanho Tá dando pra ver, aí, gente? Me desculpa, mas eu Me pegaram de surpresa Pronto Essa é a prega da saia Godê, ok? Tudo de um lado só. Essa é de um lado só, essa é de um lado só, prega de um lado só, e essa é prega macho, ok? Desculpa o barulho aí, criançada tudo acordada, tá bom gente? Beijinhos para vocês que torcem por mim, tchau, tchau, espero ter ajudado, tchau!